Olá amigos, estou aqui para mais um vídeo, um vídeo rápido para explicar como executar a planilha Pronaf A com Office 2010, 2013 e Office 365. Inicialmente vou explicar como a crítica ocorre utilizando a versão do Excel Office 2010. Abra o Excel, tento abrir aqui a planilha Pronaf, certo? vou tentar importar o projeto sim para tá, importar o projeto escolho o projeto abri continuo projeto importado vem aqui modelo tenta abrir o projeto modelo ok continua e a crítica erro em tempo de execução é apresentado fecho fim fecho o Excel não salvo pronto essa para resolver é muito simples Abro o Excel novamente, venho aqui em Arquivo, menu Arquivo, Opções, venho um Central de Confiabilidade, Configurações da Central de Confiabilidade, venho um Locais Confiáveis e vou adicionar o diretório onde se encontra o componente base em e as planilhas de projeto. Vou adicionar o diretório onde encontra-se a planilha, onde encontra as planilhas, procurar do disco local C, tá. já em geral o padrão as planilhas de projeto fica na pasta suporte técnico a projeto dentro de, do disco C, abro ela, eu quero somente o diretório do OK, eu vou marcar a opção as subpasta deste local também são confiáveis, para todas as pastas que encontra se dentro da pasta suporte técnico a projeto sejam consideradas confiáveis. Certo? Vou colocar uma descrição para diferenciar planilhas projeto, do ok. Também vou adicionar o diretório onde se encontra o pendimento do baçã. Sobe aqui. É, em geral, para o padrão, ele se encontra na pasta sistemas. Também vou marcar as subpasta e colocar na descrição do ok, ok novamente para fechar, e ok, fecho o Excel, também faço no Office 365 que é o mesmo procedimento para fazer no Office 2013, abro o Microsoft Excel 365 venho em opções, central de confiabilidade, configurações da central de confiabilidade, ocais confiável, e também adiciono os dois diretórios computador, disco C sistemas, ok marca a opção subpasta, coloco a descrição ok também adiciono onde se encontra as planilhas de projeto sistemas, projeto, do ok marca a opção subpasta OK, OK novamente e OK novamente. Fecho o Excel também. E vamos abrir a planilha de projeto. Neste caso aqui, eu abri o Office 365. Venho aqui importar dados do projeto. Sim. Escolho o projeto. Abrir. Continuar. OK para tá projeto importado. Agora eu vou tentar editar o projeto. Né? Clique em projetos, escolha o projeto, continuar. Pronto. Com isso, a crítica que era apresentada anteriormente não ocorre mais. Agora vamos testar no Office 2010. Feche o Excel, não salvar. Também o um projeto. Vamos lá em Microsoft Excel 2010. Fazemos o mesmo procedimento. abrir a planilha planafe. Importo o projeto, sim. Escolha o projeto, clique em abrir, clique em continuar para verificar a compatibilidade. Projeto importado, dê OK e tentar modificar o projeto modelo. Escolha o projeto, OK. Continuar. Pronto. O projeto pode ser alterado sem apresentar a crítica tempo de execução. OK? Espero que tenha ajudado. Valeu e até a próxima. Eu, tchau, tchau.